Beleza galera, canal X-Game go no ar, é isso aí, eu sou o Carlos Sato lá para o conteúdo de hoje, né, eu tenho que dizer que no mês, final do mês passado, né, eu fiquei muito animado, a hora que eu vi lá, a Sony pegou, anunciou, né, já o Playstation 1 o, um Mini, né, então uma versão do Playstation 1 Mini, uh, onde ele vai trazer 20 jogos aí, mas eles não tinham falado os jogos ainda para a galera, né, mas aquela, aquela sensação de, poxa, nostalgia, que legal, boa. a Nintendo fez isso, né, a SNK fez também, copiando a Nintendo aí. Ah, eu falei assim, Boa, deve ser legal, né? Vai ser legal o que vai acontecer agora, né? O Playstation é bem bacana, mas não foi bem isso, né? Na hora que eu vi a lista aqui, né? Olha só. Bate Arena Toshiden. Cara, jogo muito bacana na época do Playstation. Pelo menos esse aí salva, mas aí já vem, né? Você tá esperando ali um Gran Turismo, você tá esperando ali um Tomb Raider, um Crash, alguma coisa aí... Não, não, toma, toma, a Sony vai pegar simplesmente e não vai fazer isso, né, não vai deixar alguns jogos, tem poucos jogos que representa mesmo o Playstation 1 nessa lista, então são aí, Cool Borders 2, né, Destruction Derby, então, Destruction Derby eu acho que é um jogo que eu joguei na época, achei muito legal, então é um jogo que representa muito bem, tá, Final Fantasy e Grand Prix Alto, cara, é GTA, mas não é aquele GTA que você está pensando lá, do que você vai pegar andar Aquele GTA lá, o classicão lá, de você ver por cima. Um GTA bem legal, bem diferente, mas eu esperava mais, tá? Inteligente Cube, então, para quem gosta aí de puzzle, é um jogo legal. Eu não sou chegado a puzzle, não gosto de puzzle, é uma, é uma coisa minha, sabe? Eu gosto de jogo de luta, eu gosto de jogo que tenha uma função, ou que tenha um gráfico, Um dos dois tem que ter de bom. Ou gráfico, ou de repente assim, o jogo tem uma dificuldade legal. Agora, jogo de matemática, né? vou jogar xadrez, né? Melhor coisa, né? E vamos lá. Jumping Flash, então, sem, sem força nenhuma um jogo desse. Metal Gear Solid aí a gente já fala de jogo bom, né? é um jogo que representa muito bem também a plataforma. Mr. Diller Otherworld Games, Odyssey uh, Rayman Rayman é um jogo, eu acho que esse, esse aí foi uma boa escolha cara, um jogo que você pegava lá, chegava lá botava um cerezinho pra jogar e ficava horas lá, um jogo assim, bobo até mas personagem simples mas é um jogo que representa bem a plataforma então eu acho que valeu a pena colocar Resident Evil Director's Cult, então um jogo também bem legal da época. Revelations Persona, não é muito legal. red Razor Type 4, Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Cara, acabou num jogo desse. Cyber Filter, Tekken 3, aí sim, cara, eu achei que foi um jogo legal. Tom Crank's Rainbow Six, Twist the Metal, Weird Arms. Então finalizou com essa lista, tá? Uh, vou até botar o link aí no, na descrição, no final. Mas, assim, é, já deixo as minhas considerações finais. para mim, eu acho que representou na lista aí. Destructum Derby, GTA, Metal Gear Solid, Rayman uh, e aí o Twisted Metal. O resto, cara, de 20 jogos aí eu vou jogar quase nada. Não é igual a Nintendo, que pegou, lançou aí um, uma lista e só colocou coisa boa. Ela colocou o que ela tem de bom, sabe? Então, assim, eu pensei, olhei pra lista e falei... Hum, porque eu tava esperando coisa melhor, tipo, de repente você rodar um Crash Bandicoot que teve lá um, dois, três, que era bem bacana, um croque para jogos mais simples, mas estava esperando aí um, um Gran Turismo, com certeza, um Gran Turismo para jogar, uh, de repente, eu sei que... Tem a Rolex da Capcom, mas de repente um Street Fighter que ele jogou bastante na época, um futebol, alguma coisa que marcasse. Talvez os exclusivos da época do Endo Playstation, então eu acho que nessa questão faltou. É legal estar na coleção? É, é um, é um negócio que eu acho que é bem bacana, mas não é como você comprar lá o Nintendo Mini, não é como você pegar e você fazer sua própria coleção, então eu acho assim que foi vantajoso a relação do Nintendo Mini, em relação aos os jogos, acho que foi bem escolhido foi escolhida a unha lá, os jogos, então, só teve o clássico Mario Kart, Mario RPG, f 0 sabe? Super Mario World, então foi jogo que, sabe, marcou a, a geração Donkey Kong, mas aqui não, cara, aqui não tá sendo representado o Playstation, então, assim, é legal para ter na coleção, mas segura aí o seu Playstation 1 antigo. Pega os seus CDs, passa a sua coleção, que vale muito mais a pena. Esse é o meu recado, galera. Um abraço para vocês aí. Se curtiu o canal, dá o um like aí embaixo, curte o canal. Essa é a minha, realmente, é o que eu acho desse, dessa seleção de jogos. A ideia é boa, o jogo é bom, mas a seleção... Eu joguei muito Playstation 1 na época e eu acho que a seleção realmente não foi boa. É a minha opinião. Um abraço, galera. Até mais e divirta-se aí no canal.